Rima não, consultor de flow ah, Consultor de rima não, consultor de flow Consultor de rima não, consultor de flow Consultor de rima não, consultor de flow E aí gente, beleza? É, meu nome é Pedro, eu vou é factal Sou um MC da Batalha Central daqui de Piracicaba Também participo do coletivo chamado Zona 96, E também do coletivo chamado Consultor de Rima junto com Daniel Garnetti Inclusive, esse vídeo aqui, a intenção era gravar junto com o Daniel Garnett, né? Só que por causa da quarentena não vai rolar. E eu também acho que é um momento bom para você que é MC, como as batalhas estão paradas, as batalhas de rua, né? Eu fiquei sabendo que tem algumas online, mas eu não tenho conhecimento sobre elas ainda. Mas você que está parado, você pode treinar seu Flow nesse vídeo. E se você acessar o consultor de rima, você pode treinar seu freestyle inteiro e virar um MC completo. O nome do site é www.construtorderima.com.br. Bem simples. É, seguinte, o vídeo de hoje que eu vou passar para vocês, é, eu vou estar tá tentando ajudar vocês a treinar o flow Utilizando só números E a ideia para fazer isso é você soltar um beat e começar a usar números primeiro Você vai cantar o beat como se fosse números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 E depois você vai substituir por palavras E isso você pode usar tanto para treinar freestyle, como escrever música, como para batalha também porque eu acho que cada MC tem um forte, né? Por exemplo, o meu forte sempre foi Flow. E eu sei disso porque muitas batalhas que eu tenho, as pessoas falavam que eu só tinha Flow. <risos> Por mais que você possa achar o contrário que eu não tenho flows, Se eu não sei, eu sei que eu não só tenho Flow, mas eu acho que é uma qualidade que eu tenho que se destaca, porque senão eles não iam falar isso. E a questão é, você usa isso pra você que, tipo não ter um flow bom, ou tem um flow comum pra você poder treinar ele, fazer ele ficar melhor eu vou começar o exercício dando exemplo aqui, utilizando só números com uma batida esse beat aqui tem um pouco mais de melodia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Agora a ideia é você, já que você continua brincando, continua brincando usando o número, você vê tipo tentar tá dar uma deslizada no beat eu acho que o importante de flow, do flow, para você melhorar seu flow, é você usar seu, sua rima como se fosse um instrumento a mais na batida. Como se fosse uma bateria, ou qualquer instrumento que seja, se tiver melodia, como esse beat aqui, você vai treinando. E depois você substitui por palavras, porque eu acho que é mais fácil para você conseguir treinar o flow separado da rima. Daí depois você treina os dois juntos. Agora o exercício que eu vou passar eu vou falar os números... E logo em seguida eu já vou substituir por palavras Mais ou menos assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Falo pra você, não é contrato Mas é pra você tentar ser um freestyle de fato Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Questão mesmo é você não ser moleque Vai fazer isso aqui em casa pra treinar sua qualidade em rap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Falo pra você, questão não é perder E sim cê vencer, sabendo que tava perder Na realidade é você não se vender. Mas você escuta essa rimas aqui e entender. Deu seu vista ali como se fosse um instrumento Essa é a melhor forma pra você não perder tempo E saber que a questão não é só você ter talento E sim como que você faz com ele ter o um procedimento Saber que a situação é foda não é uma ilusão Tá em casa, fica em casa, se não dá lavar sua mão Afinal tem gente que não tem uma condição, os mestres da saúde tão aí nessa missão. Então se você pode, você fica. Se não você corre atrás da situação. E não se complica, porque Isso que você tem que fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Treina seu, está ali assim. Uma hora você vai ver quem não tem fim. Então, é, esse é o exercício que eu vou passar para vocês hoje, para quem está buscando ter um flow melhor. E, ah, é muito importante vocês treinarem isso para tanto letra, freestyle, batalha, como eu já disse. quarentena tá aí, tem muita gente com tempo livre, tem muita gente também que está na rua aí, correndo atrás do nosso, né, mano? Mercado, farmácia, padaria, caminhoneiros, os lixeiros... E a gente tem que valorizar muito essas pessoas, mano, você que tá em casa aí também, fica em quarentena, eu sei que é foda Tem muitos problemas, assim, tanta ansiedade, eu já tive bastante também ficando nessa quarentena E, mano, é isso, busquem ajudar os outros, mano. vai chegar um momento que eu acho que a gente vai ter que estar tá ajudando mesmo Porque tem gente que tá sem trabalho, tem gente que perdeu tudo e a gente não pode deixar esse pessoal morrer de fome, mano, então... Então é isso, mano. É, curta essa quarentena aí, busque... tem bastante curso online também disponível. Usa isso como um tempo livre pra você, pra você se conhecer também, pra você testar, testar o que você pode ser sozinho, pra você se conviver com você mesmo, é uma coisa bem difícil, mas é isso, mano. Sigam lá, consultor de rima, Daniel Garnett e adicionar o site, eu já falei, vou falar de novo, www.consultordirma.com.br. É isso.